Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar os 5 sinais femininos que secretamente dizem eu te quero 1. Um, a voz dela fica mais feminina Uma das melhores formas de determinar se uma garota está te dando mole é observar o tom que ela usa ao falar com você Quando estiver numa turma com a mulher que você gosta, ouça como ela fala com as amigas e com os outros caras do grupo as garotas geralmente não conversam com suas amigas num tom agudo. O mais comum é que o timbre seja um pouco mais grave e acelerado. Por outro lado, se uma garota conversa com um cara que acha atraente, ela sem perceber usa um tom mais infantil, mais doce. É uma tentativa involuntária dela parecer mais feminina. A voz dela fica mais aguda quando ela conversa com você. Se sim, você já começou bem. 3. Ela mantém contato visual. Manter contato visual com uma pessoa é algo bastante íntimo. Ainda assim, estes olhares de interesse passam batido pela maioria dos homens. Indo um pouco além, um estudo recente demonstrou que o contato visual prolongado pode até mesmo fazer duas pessoas se apaixonarem. No estudo. Pediu-se a participantes de sexos opostos que focassem os olhos um do outro por dois minutos. Depois desse tempo, muitos dos participantes disseram ter sentido um aumento significativo de sentimentos de paixão e amor. Nada mal para um simples olhar. Naturalmente nós já mantemos contato visual por mais tempo com pessoas de quem gostamos. Use esse conhecimento a seu favor. Se uma garota olha para você, especialmente quando vocês não estiverem conversando diretamente, pode saber que há atração rolando. 4. Quando ela sorri, o canto dos olhos se contrai. Quando uma garota paquera, ela demonstra um incrivelmente sincero sorriso de prazer. Como reconhecer esse sorriso? Quando alguém sorri sinceramente, por estar sentindo uma alegria verdadeira, isso faz um pequeno músculo na parte superior da face se contrair. Essa contração causa ruguinhas no canto dos olhos, conhecidas como pés de galinha. Normalmente, as pessoas não controlam esse músculo conscientemente. Então, se ele se contrai, isso indica felicidade verdadeira e não um sorriso falso e forçado. Veja! Se a garota de quem você gosta sorrir para você e aparecerem essas ruguinhas e suas bochechas levantarem visivelmente, é quase certo que se trata de um sorriso verdadeiro. O que significa que ela muito provavelmente está interessada em você. As garotas sorriem mais para rapazes que as interessam. Se ela ri de todas as suas piadas, mesmo se não forem tão engraçadas, mais um ponto a seu favor. 5. Ela espelha sua linguagem corporal. Este é um fenômeno que acontece sem que a mulher se dê conta. As pessoas tendem a copiar o comportamento dos sujeitos por quem elas se sentem atraídas. É uma tática social da evolução para se entomar. Um jeito simples de saber se ela está paquerando você mudar sutilmente de posição. Cruzar as pernas ou os braços. Coçar a barriga. Dar um gole no seu drink. Se ela imitar seus movimentos, estará inconscientemente demonstrando interesse. Se ela não perceber suas deixas, a atenção talvez esteja em outro lugar. Ela não para de falar. Agora, dadas as dicas anteriores. assegure se de não prestar tanta atenção às pistas faciais e à linguagem corporal a ponto de esquecer-se de notar o interesse dela na conversa. A mulher, quando está afim de um cara... Fala mais que pobre na chuva.